Boa noite para você, você tá bem? Boa noite, tá tudo certo. Pois é, rapaz, acabei de fazer essa limpeza aí no, no, no áudio, aí, acabei de fazer essa limpeza, baixei, dei uma renderizada nele, ficou bom, hein? É, é um áudio original, né? Pois é, o né? O cara acabou de gravar ele e trouxe aí, mandou para mim para mandar fazer, então vai ficar show aí. Vai mesmo. Fala para mim aí e fala para a galera quem é você, e de que lugar que você está falando e o que é que você cria? Fala, rapaziada. Boa noite, beleza? Aqui é a Nilton dos Trinca? Sou de Itupéba. Aqui eu crio coleiro, trinca-ferro. Estamos aí na luta aí, né? E esse canto aí, Nilton, o que é que levou você a decidir tocar esse canto aí para os teus filhotes? Se é que você vai tocar, né? Eu, não, eu nem te perguntei se você vai utilizar isso aí para encartar os teus filhotes aí. Mas o que levou você a decidir por esse canto aí? Esse canto aí é um canto original, né, o pássaro cantando ao vivo aí foi gravado, não é um áudio que foi tirado de, de, de um outro lugar, como do YouTube, por exemplo, e assim, é um canto que eu gosto muito bem, a melodia desse canto aí, é um cantarço, esse passarinho. Eu já faz tempo que eu tava querendo fazer o áudio desse passarinho aí, o nome dele chama Corrupira, um passarinho top demais. E o Boca Mole hoje com virada Tijão Pedro, ou virada Caratinga aí, como a maioria conhece aí, é, hoje em dia é febre, né? E a tendência é cada vez mais o pessoal estar tá em busca desse canto, e hoje eu falo aí que 80% do, da galera aí quer ter um Boca Mole no prego, e cada vez mais em busca de passarinho perfeito, com dois cantos perfeitos, melodia perfeita, tipo de voz, e aí é isso que a gente busca é tá estar passando, para poder estar tá encartando os filhotes. Pois é, rapaz, eu vou tocar aqui para você escutar, e aí você escolhe para mim as cantadas aqui, as melhores que você quiser, você já pode observar aqui que você está vendo aí na tela, aí, né? você está vendo a minha tela aí, né, Nilton? Estou vendo, estou vendo sim. A imagem está boa aí para você, né? Tá tudo ok. Então tá, eu vou tocar aqui pra você ouvir. Você vai me dizer pra mim qual que você vai separar pra gente fazer a montagem aí pra você, é, de acordo com a sua vontade aí, tá bom? Vou tocar o primeiro aqui, aí você me fala se você quer ou não. Escuta aí. Agora fala pra mim como é que você quer montar. tão perfeito, né? Estão perfeitos. Os áudios estão perfeitos. Estão perfeito. Tão perfeito. Ó, nós vamos montar, nós vamos montar ele com, com, com 30 minutos. Só que na, o, o, o tempo de, de um canto para outro, nós vamos usar o original, entendeu? Que é que o, ocupação tá cantando de um canto para outro. Certo. Entendeu? E aí nós vamos montar aí 15 minutos de boca mole, aí põe o intervalo no meio e entra com o caratinho. Perfeito, ó, isso aqui é o, o, o intervalo de canto para canto original do canto aí, tá? O original do pássaro, é isso que eu quero. Perfeito. É o... Vamos deixar é, como se fosse o um pássaro cantando, original. Que é o tempo dele mesmo. Pronto, 15 minutos já deu aqui, ó vou te mostrar. Ó, daqui pra Perfeito. trás, 15 minutos só boca mole. No, no, no canto original dele, sem alterar nada o tempo de um canto pra outro, né? Não, tá do mesmo padrão lá. 15 minutos, aí depois dos 15 minutos você vai entrar com o quê? Aí nós vamos botar 10 minutos de intervalo Pronto, 10 minutos aqui de, de pausa eu tô colocando agora, 10 não, ó, aqui ó, 10 Pronto, e agora? Agora nós entra com uma virada 15 minutos Pois é rapaz, você tá vendo a minha tela aí né meu parceiro Show de bola hein é bom, né não, não? Diferenciado só aqui no <risos> patrão eletrônico. Só aqui mesmo, para fazer assim, né, rapaz? Aí, ó, agora fica vendo, ó. Olha só. 10 virada. 15 minutos de, de, de, de, é, de boca mole, né? Aí depois 10 de silêncio. Depois 15 minutos. De Virada Caratinga, né? Isso. Dez minutos de silêncio e volta de novo aqui para as... o tio João Pedro Boi, né? Perfeito. Cara, que canto lindo desse pássaro, né, Nilton? Parabéns, cara. Isso é um fenômeno, esse pássaro aí, cara. Parabéns, mano. Que <risos> voz, né? Melodia, né? Voz, melodia, perfeição dizer que esse aqui é o nosso amigo Nilton dos Trincas, ele tem um canal aí muito bacana aí também na internet, faz umas lives super da hora, divertida e mostra aí o dia a dia de um criador de trinca-ferro, né, na limpeza, no manejo e é muito interessante isso aí. Pessoal, então vai lá no canal do meu amigo Nilton dos Trincas, se inscrevam lá, tá, comenta nos vídeos dele porque é isso aí, esse aqui é o nosso bate-bola. Nilton dos Trincas, eu acabei de finalizar aqui a edição